Então vamos começar a nossa refatoração da classe Customer. É, no vídeo anterior eu expliquei para vocês como que isso tudo aqui funcionava. né? Nós passamos aqui pelos testes, rodamos eles aqui para ver que está tudo funcionando bem direitinho. E vamos começar aqui a refatorar a classe Customer. Tá? De cara a gente olha aqui e pensa onde eu começo, por onde eu começo isso aqui. Tá. Bom, de cara eu já vejo aqui um switch case, né, onde ele basicamente tá calculando, né, quanto que custa é a alocação. né? Eu vejo que ele tá, ele, ele cria aqui essa variável desamount, né, e depois essa variável ela é usada para, para a gente pode ver aqui que o Eclipse faz o highlighting para a gente, ele cria essa variável aqui em cima. Né? E depois, baseado aqui no filme, ele é, depois soma né, esse desamount aqui no total. Ele imprime e soma. Tá? Então, eu vou começar extraindo é, esse, esse pedacinho aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou extrair um método. Tá? É, nessa... Ah, dei uma pausa aqui para falar... Mas assim, nessa aula a gente vai ver um pouquinho também né, das ferramentas que o Eclipse dá para a gente para fazer a refatoração. Então a gente vai ver que nem tudo, né muitas vezes a gente precisa de vários passos né de refatorações aqui do Eclipse, alguns passos manuais, a gente vai ver que nem sempre é a refatoração que ele faz é exatamente aquela que a gente precisa, mas com certeza ajuda bastante. Então eu vou estar mostrando aqui, vou estar utilizando. Então, é, também serve como uma forma de você conhecer um pouquinho mais as refatorações aqui do Eclipse. Bom, então eu vou vir aqui nesse pedaço e vou é, extrair o um método. Tá? Ele vai me perguntar aqui é, é, qual que seria o nome do método. Eu vou dizer que é, eu vou, vou seguir a mesma nomenclatura que está sendo utilizada, né? Vou chamar de getAmount, tem um U aqui, é, e vou dar o OK. Será que continua funcionando aqui? Roda? Continua. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Ele, ele pega esse disamount aqui que está que zero. Né? E atribui e passa ele como parâmetro. Ele sempre vai passar zero. Então, esse disamount aqui, ele não precisa ser passado como parâmetro. Tá? É, e eu, aqui, ó, ele vai virar, é uma variável da, do meu método. Tá? Então, o double disamount igual a zero, é... ele vai receber ali um rental, tá correto, é... e aí no final ele, ele retorna o disamount. Tá? Então eu vou é, é, rodar aqui o teste para ver se está tudo funcionando ainda. Opa, beleza bom já consegui dar uma reduzida aqui no statement e consegui separar a lógica para calcular o quanto custa cada tipo de filme ali tá é, vamos ver aqui agora ó Se a gente olhar ele fala assim olha determinar os amounts para cada linha isso daqui eu acho que não precisa mais né já já não não é mais necessário esse comentário, porque agora isso, isso que era um pedaço agora é uma linha só. Então esse comentário não é mais necessário. Tá? Então eu posso excluir isso daqui, tá? Se eu olhar aqui esse essa variável aqui, eu vou perceber que o, o eu não precisaria dessas duas linhas, né? Eu posso simplesmente é, passar a declaração dessa variável aqui para baixo. Né? E eliminar aqui em cima que ficaria um código mais simples. Tá? Então, eu salvo aqui. Sempre, sempre rodando os testes para ver se eu não fiz nenhuma besteira. Né? Ok. É, o que eu fiz aqui para recuperar os... É, é, para separar né, esse cálculo aqui dos amounts, né, eu posso fazer também né, para o cálculo do Frequent Hunter Points. Tá? Então, ó, se eu olhar, é basicamente o que calcula é, é, é esse pedaço aqui. Ó. Então, ó, adiciona o Frequent Hunter Points e adiciona o bônus é, é, se forem é, para dois dias né, com o um New Release. Então eu vou marcar essa parte aqui responsável pela pelo cálculo, né, dos frequent enter points e vou é, extrair aqui o método, né? Vou vir em refactor extract method. Então eu vou chamar aqui de get frequent Hunter points. Então, OK. Ele tem mais ou menos aquele, aquela mesma ideia ali, né? Que ele também passa como parâmetro. Será que dá certo aqui? Eu vou rodar, tá? Aqui, olha o que, que ele está fazendo. Olha como é que é estranho, né? Ele tem aqui esse frequent enter points, que seria o total de pontos, tá? E aí, aqui, ó, ele está pegando esse total. Quando ele dá o get, ele passa a quantidade que ele tem. Aqui, eu vou somar e vou retornar é, é, essa a quantidade já somada, tá? Então eu também vou modificar isso, apesar de eu rodar aqui estar tá funcionando, porque não é uma forma legal de fazer isso, né? Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer aqui, ó, eu quero que o frequent renter points eu faça aqui mais igual e eu pego quantos renter points é para aquela locação, não passar um valor para ele somar e me retornar o valor somado, que isso aí seria um código mais confuso, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa definição de inteiro, que eu vou eu vou precisar dessa variável, só não preciso que ela seja um parâmetro, e vou inicializar ela aqui com o valor 1, porque eu sempre somo 1, né? O renderpoint o, o ele sempre começa com 1. Então, ele verifica aqui, ó, se eu já posso tirar aquilo, né? Porque agora o meu método ficou bem mais simples, então não preciso mais também de tantos comentários, né? Ele está verificando aqui se o price code é new release e a quantidade de dias é maior do que um, né? E eu somo um aqui no frequent enter points e retorno, tá? E aqui eu estou somando. Vamos ver se funcionou essa minha nova abordagem aqui, tá? Então, eu rodo, perfeito. Poderia, inclusive, até simplificar muito mais, né? Isso daqui, né? Então ele vai verificar, ó, se a new release e, e os dias são maiores que 1, um, return 2. Se não, return 1. Um. Faltou ponto e vírgula ali. Eu nem preciso, na verdade, dessa variável aqui. ó. Tá? Muito, muito mais simples. Tem que funcionar, né? Vamos ver, rodou, funcionou. Tá? Então, aos pouquinhos, eu vou simplificando aqui o meu código. Tá? Olha aqui, ó, o meu statement já cabe na minha tela. Esse, isso, para mim, é um parâmetro importante. Tá? O método, para mim, não pode ser maior do que o que cabe na minha tela. Está tá certo que antigamente eu usava ali um monitor de 17 polegadas para caber bastante coisa, mas hoje em dia... Eu tenho meu pequenininho aqui, tem que caber na tela mesmo. Tá bom, é, com isso. A gente começa aqui a nossa refatoração. Tá, é, é, já extraindo aqui alguns métodos. E a gente pode ver aqui, ó, que esse método aqui não tem muito a ver com a classe Customer, tanto esse quanto esse. Tá, só que. Essa, essa continuação aí vai ficar para o nosso próximo vídeo aí na sequência. Muito obrigado por assistir, espero você no próximo.